A minha paixão veio de muito cedo. O meu pai era mecânico, trabalhava bastante em eletricidade, arranjava muitos carros à porta de casa. Por isso, mal saía de casa, eu tropeçava em carros. E a partir daí, pá, sempre fui maluco por carros. E na altura, quando era mais pequeno, em 95, tinha os meus 8 anos, apareceu um indivíduo na, na oficina com um Renault 5 GT Turbo vermelho. E eu fiquei, tipo, surpreendido. olha para o carro, abri a porta e ele hum, perguntou-me, queres dar uma volta? E eu, eu nem pensei duas vezes, já estava sentado no banco do, do passageiro, sinto de segurança posto e prontinho para, para experimentar o que é que hum, aquele Renault 5 g transmitia. Uh, pá, foi brutal, ver aqueles ponteiros todos a subir, sentir o turbo, o barulho do carro, tudo isso... Uh, cativou-me bastante e esse carro ficou gravado na minha mente que um dia tinha que, que ter e ao longo disso, a partir dos meus 17 anos, foi sempre a comprar carros, principalmente Renaults desportivos, passaram uh, alguns pela minha mão, Renault Renaults Turbo, um 21 Turbo, também cheguei a ter uh, alguns HFs Turbos, Pá, tudo, todos os carros desportivos sempre uh, cativaram-me bastante, mas o que me fez gostar mais da marca foi sem dúvida o Renault 5. E tive a sorte de anos mais tarde concretizar eh, esse desejo de ser um Renault 5. Queria um GT Turbo, mas apareceu algo mais especial, que foi este carro, o Renault 5 GT. Este carro saiu praticamente no mercado eh, Suíça, Alemão e países nórdicos, porque o GT Turbo emitia demasiadas emissões, e então a Renault foi obrigada a criar este carro com motor 1.7 de injeção e teve que colocar um catalisador para reduzir as emissões. Este carro, infelizmente, não saiu em Portugal, o GT Turbo saiu em 85. Dois anos mais tarde, a Renault uh, fez este carro para continuar a ter mercado nesses países uh, e ter este esportivo, que é exatamente igual ao, ao GT Turbo, mas a única coisa que muda é o coração. É muito semelhante ao Renault 5 GT Turbo, uh, tem o travão de disco às quatro rodas, uh, tem o kit exterior, as jantes, a nível de interior é todo igual, à exceção, pronto, falta no quadrante uma monopressão de turbo, uh, mas tem a carpete vermelha, os bancos desportivos, fecha central, os vidros elétricos. Eu já conhecia este carro desde miúdo, tinha 14 anos quando vi pela primeira vez na minha rua, fui a correr a pensar que era um GT tour. Logo aí chamou-me a atenção e fui a correr quando vi era dizia do lado GTE. e eu fiquei indignado tipo, que raio de carro é, que é este. Anos mais tarde um, um indivíduo veio ter comigo uh, a vender o carro e ele explicou mal o que, é que era o carro. Eu dizia que era o Renault 5 GT, e fiquei assim um bocado confuso. Quando fui ver o carro e ele puxa o carro para fora de um, <risos> uma garagem de, e, e o carro estava assim, todo desfigurado. Quando olho para o lado, nem quis acreditar que era mesmo o carro que eu tinha visto em 2001, à porta da minha casa. E logo aí comecei, comecei a ficar apaixonado pelo carro. O estado do carro, quando o vi, é pá, já mesmo em 2001, estava um bocado desfigurado. Já tinha sido aplicado nos faróis a mais no para-choques da frente, tinha tipo quatro faróis no voeiro, para-choques todo rasgado atrás. Uh, e aí ficou-me um bocado de facto ver um carro destes assim tão maltratado. Uh, a pintura estava toda identificada, o capô estava fora do sítio, tinha a grelha de um Super 5 normal, uh, para-choques continuavam todos desfigurado à frente e o carro nem sequer trabalhava. eu fiquei. Uau, o que é que eu fui meter-me? Uh... Uh, eu... Na altura fiquei um bocado de cego, comprei o carro, levei o carro para a garagem e depois, quando caí em mim, eu assim... O que é que eu fiz à minha vida? E agora? O <risos> que é que eu vou fazer a isto? Um, sim, comecei do zero. Levei o carro. Uh, para, para a minha oficina. Tive algum tempo de volta dele, praticamente um ano para conseguir reunir todas as peças e até tive que comprar três edituras para conseguir construir este puzzle uh, de uma forma mais rápida, porque a Renault infelizmente não tinha todo o material e aos poucos fui ganhando mais interesse pela, pela marca, ainda mais, porque na altura também já tinha alguns Renaults esportivos, um, e a partir daí foi só uh, ganhar mais paixão pelo carro uh, no nível da reconstrução do carro, a procura de peças, conhecer pessoas. Em 2016 decidi uh, então começar a viajar com o carro mais para fora do país, uh, aí é que surge Outra etapa uh, que torna uma grande mudança da minha vida, quando em, em Barcelona este carro <risos> estava num sítio que não devia, à hora que não devia, e foi revocado. Uh, a partir daí é que as coisas começaram a fazer clique, todo irritado com essa situação toda. Uh, mal consegui estar mais naquela cidade, decidi pegar no carro e e ir até no Brewing. isso foi um clique que fez na minha cabeça, assim, do nada. E eu simplesmente peguei no carro e fiz a viagem direta até lá. E passei lá três dias da minha vida que valeram a pena. E aí, a partir daí, é que as coisas começaram a fazer sentido em viajar para fora de carro. E, principalmente, uh, ao volante deste Renault 5 GT. Nos anos seguintes, <risos> começou a ser obrigatório, em setembro, pegar no carro e ir até Nürburgring e correr o resto da Europa, a partir de 2017. Uh, aliás, em 2017, acompanhei um amigo meu, o Miguel Ângelo, com o seu Golf GTI. Ele também incentivou-me um bocado a voltar a, nos anos seguintes a fazer o mesmo. Em 2018, também voltei a, a Nürburgring com, com os amigos meus, conheci mais pessoas lá, Epá, isso é excepcional, é uma sensação fantástica. Conseguires uh, ter um grande aproveito do teu carro, para conhecer sítios novos, pessoas novas. Isso faz-te sentir ainda mais, mais feliz na, na, na vida. Uh, é, difícil, é difícil encontrar uh, coisas que eu, não, que, que eu não gosto do carro. Aliás, eu sou muito fanático pelos anos 80 e este carro transmite bastante uh, uh, essa década. Este carro transpira anos 80. Uh, as linhas do carro, pá, tudo em si, uh, faz-me mesmo sonhar com essa década e é difícil de não gostar dessa década porque para mim foi uma das melhores décadas do mundo automóvel. este carro uh, fui ganhando alguns troféus, uh, este por exemplo foi em 2015, o troféu de conservação, foi na altura quando eu finalizei o carro, foi no Clube de, de Portugal, num dos encontros nacionais, que recebi este troféu, Pô, foi uma sensação, uma grande recompensa ter recebido este troféu, não só pelo facto de ter tido bastante trabalho com o carro, foi muito gratificante e inspirador para mim, ter recebido este troféu fez-me acreditar que conseguia aproveitar o carro de uma forma mais especial e talvez inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Pegar nos seus carros de sonho, reconstruí-los é, e ser recompensados também, de, de certa forma. Em Itália, em 2018, foi uma das últimas viagens que eu fiz com o carro. É um encontro que se realiza em Modena para Cleo Williams. E este evento também recebe todos os Renaults desportivos. Esta é por causa a categoria Top 5 GT Turbo. E eu fiquei em segundo lugar com o GTE. Foi fantástico chegar lá a ser bem recebido pela comunidade italiana de Modena, tão longe de casa. eu tenho um bocado de mente aberta, Epá. tanta coisa que eu já fiz com o carro, este carro por acaso já ter um, de ser um dos carros que eu tenho há mais tempo, eu era capaz de vender o carro um dia para dar oportunidade a outro, a uh, outro especial, porque eu tenho vários carros em mente, eu sou apaixonado pelos carros, e há muitos carros que, um, que eu gosto, Pá, mas se um dia surgir isso, Espero que seja por uma boa razão e que seja para comprar outro carro tão bom ou melhor do que este. Mas acho que é um bocado difícil. Acho que se vender, eu fico um bocado arrependido. Fico um bocado arrependido. <risos>